salve salve rapaziadinha é meu grau ó primeiramente quero pedir para você se inscrever no canal do Osnil Motovlog, tá aí no link da descrição o primeiro link viu rapaziada então família eu já tô ligado que muitos aí vão falar do motor muitos vão falar mal então já já antes disso já já tô gravando esse, esse início de vídeo aqui então é o seguinte família a moto tá com guia de válvula quebrado é, gospin no óleo no respiro de motor ela gospe muito óleo tanto é que toda semana eu tenho que olhar o óleo porque ela tá baixando demais que ela tá cuspindo para fora a moto tá fumando a moto tá grilando em alta, tá com bico de 14 furos e tá dando falta. É, não adianta vocês falar que, que a moto é um 66 e tá andando pouco. Ela tá realmente tá andando pouco por falta de acerto. A moto não foi acertada. A moto foi montada, só isso. Pistãozinho 66, taxa, coroa 35, com pião 14, é só isso aí que tem na moto E o bico de 14 furos, esqueci de falar É só isso aí que tem na moto, mais nada Então rapaziada, eu tô ligado que vai meter o pau Então já vi antes, já dá o recado A moto tá ruim, porque não foi acertada E eu não quero mais acertar ela Seguinte, já tô trocando de moto Tem outra moto já pra vir pro canal e já Já tá aqui em casa, já mas eu ainda não vou mostrar Outra moto nova pra vir pro canal, demorou? Então logo logo vou tá postando aí mais novidades Fechou? Essa aí foi a cota, já era moto, já desmontei Já montei o original Logo logo vai vir uns vídeos pra vocês, fechou? Só relembrando, não esquece de deixar o like no canal E se inscrever, fechou? Ativa o sininho de notificação e se inscreve no canal do Osnir, hein? Falou! <risos> salve, salve, família! Começando mais um vídeo aqui no canal Vamos tá, Vamos tá gravando o Top Speed hoje na motoca aqui, ó Ó a Brava que vai acompanhar nós é louco. Hein? Vamos por aqui, ó. É isso aí família. Faz favor aí, que... Fazendo favor aí, família. Quem puder acompanhar o Osnirio aí. O link do canal dele vai estar tá na descrição aí. Só se inscrever no canal dele lá. O cara é mais famoso que eu, hein? A partir daqui eu acho que vai quebrar no caminho. Aí, como é que eu faço? O... Pô, você grava e depois você mistura o áudio? Ah, eu Nossa, que tranco, mano. Eu vou parar aqui, ó. Você aqui. Pode ser grava aqui. Vai? Não, não, não. Pode deixar sem gravar mesmo. O tá gravando, ó. Sabe Céu, que é a sua aqui que não tá entendendo nada. Então, esse bagulho é diferente, ó, olha aí. Ah, é cinta? É, é cinta. Não nada, não. Caralho, passou perfume aqui dentro do capacete? Não, mano. Eu tô com o <risos> meu, de mano. O cara passou perfume no capacete, rapaziada. O cara quer se sentir cheiroso. velho. É I'm yeah. R$160,00 alguma coisa. É isso aí mesmo, mano. É isso aí. Mais ou menos é 165 é. por aí. Olha que legal, né? Acabando com o lugar de estacionar aqui. O carro fechou, você não deixa se de passar, né? É, mano eu passei atrás. Passou? Passei no mesmo lugar, você passou? É mesmo? É. Mentira, Mentira, olhei. Vou um monte de terra na minha cara. <risos> Caramba, sabe que foi? Foi ruim, mano? Aí, ó, esperaram nós aí de novo. Por quê? Nossa, que <risos> mano. Você é louco. Então, hoje é <risos> que... O tem enche de pneu, mano. O pneu tá muxinho. Tá Ela tá fazendo assim. Eu vi mesmo. Você viu? Eu vi. Tá molinho. O pneu cheio, ela anda mais, né, mano? Anda mais. Só que é que tá mais perigoso também, né? Pra cair, né? Uhum. Qualquer coisinha, Tá bom, né?